Olá! Para agendar a sua produção, você clica em Schedule. Feito isso, você clica na figura branca com a cruz verde. Faz as alterações e clica em Save. Bom, é isso e obrigado!